E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro e hoje mais uma jogatina de Super Mecha Champion. Vamos tentar jogar uma partida solo com a Ning, utilizando o Firefox, que é o mecha que eu mais curti até agora, porque ele usa a função metralhadora, né? Então eu curto muito. Ó, o nosso amigo Private está em batalha. Eu vou tentar uma hora achar ele para a gente conseguir jogar uma partidinha junto. Vamos ver se eu consigo trocar aqui meu esse. Esse bagulhetezinho aqui. Não sei como é que é o nome desse trem aqui. O meu nick. Esse avatar. Sei lá. Não sei se dá pra eu trocar ele. Vamos ver se é. Aqui ó. Change avatar. Não é aqui. É o de cima né. Change avatar. Eu vou pegar. Cara. Esse avatar aqui ficou muito legal. Eu vou pegar o Firefox aqui. e Nem deu tempo. fui <risos> fazer brincadeira. Parti. Para o gatinho. Espero que vocês curtam pessoal. Vamos jogar aqui um. Battle Royale, a la Cyber Hunter, a la Power Rangers, a la Evangelion, Anime, Mangá e tudo mais. Vamos ver contra quem vamos jogar. As skins estão bem padronizadas aqui, bem básicas. Então, ó, o Solly Fugis, o Solifuges. Fugis ficou em segundo, o Labyrinth, The Dodger, olha aí, rapaz As skins padronizadas, acho que aquele ali Só me ganhou com os óculos, uma hora eu vou arrumar Uma skin bacaninha, vocês vão ver, rapaz O Polo abriu uma caixa, sei lá onde E arrumou uma skin bem bacaninha Vou tentar fazer uma partidinha esperta Quem não tiver o jogo, pessoal Baixa na Steam ou vê se o celular De vocês é habilidado, habilitado Super Mecha Champions Mecha é Mecha, né no um CH Então Bora lá pessoal, Super Mecha Champion, um dia quando a gente tiver skin eles vão aparecer lá rapaz, eu, eu, eu adoro esse visual anime que deram ao jogo, isso aqui foi uma sacada muito inteligente, olha o cabelinho balançando, olha o cabelinho balançando, adoro esse visual anime colegial, é, é muito bacana, então quem já se inscreveu aqui no canal, me adiciona aí, procura Braseiro, procura Braseiro e vamos ver o que a gente consegue brincar aí junto, esse aqui é o Firefox Fox né? meu meca eu gosto dele porque ele é metralhadora ele eu posso errar bastante tiro <risos> porque quando é de tiro de precisão e tudo mais, eu me dou mal aí uma Castle. Castle ele é meio tradicional com moderno, eu vou deixar passar Music Ground cara, não lembro de ter ido para Music Ground cara, que bacana, eu vou cair aqui Ski Ground é bem psicodélico esse nome aqui, rapaz, tem a ver, deve ter a ver com modernidades e tudo mais. Vamos escolher um prédiozinho bacana, Fica é nesse central vermelho aqui. E eu já vou tentar me equipar. Um coletezinho de combate a gente já pegou. Já, vamos proteger a também, leg as pernas, né? Aí. Rifle de pulso, beleza Vamos equipar o rifle de pulso Eu gosto do rifle de assalto Esse aqui quebra o galho por enquanto Opa, tem, tem gente ali já Ai, não, treca um. Já foi outro ver se esses caras chegaram a pegar alguma coisa oh, o rifle de assalto já estava ali, beleza os lootzinhos. eu gosto dessa arma rifle de assalto aí vamos oh, temos kit médico beleza eu tô com dois rifles de assalto quero trocar um é bom ter uma variedade de armas já temos dois abates né o cara os dois que estavam tretando ali matei os dois as áreas é deles sorte minha esses itenzinhos voadores aqui eles são bons para recuperar nossa vida e a vida do nosso mecha né? então, Tem tiroteio pra para cá, vamos, será é que a arma 3 eu consigo trocar, aí, essa aqui é uma arma que joga robôs, é uma arma de robôs, isso aqui é legal, ela não é muito útil vou, vou confessar para vocês assim ó, mas é uma arma que eu gosto. carrega ai meu deus recarrega de uma vez aí já é vez! está doido, cara quer entretar comigo, assim não mais. Deixar as arminhas tudo... Ó, o rifle de assalto já deu, acho que deu uma melhorada. Vamos recarregar a nossa arma de atirar robô. Ela não é muito forte, que nem eu falei, é uma arma mais diferentona. Ela é mais pelo por ser legal do que por ser muito boa. Ó, vamos pegar aqui esse Magic Gear. Eu não sei usar eles ainda. Muitos itens... De upgrade, coisa que eu não sei usar. minha, minha transição de, de câmera e mira ainda está meio merdinha, na para não morrer. Aqui temos uma caixinha, dando sobre. Ih, rapaz, tem um ruidinho aqui, vamos eliminar ruídos. Estou fora da safe, né? Tá, entendi. O Arthur está gritando alguma coisa, ele deve estar tá jogando Free Fire. Ah, eu erro muito o tiro. Beleza, o Arthur deve estar tá morrendo, porque quando ele ganha ele é mais silencioso. Então vamos, cata tudo, cata tudo. Beleza. É, eu tô de skate, rapaz. Eu não queria. Aí, beleza. Os mechas ainda não estão habilitados. Vamos usar os itens de recuperação enquanto isso, não sei se ele vai no automático, vamos usar estamos bem expostos aqui, é, como é que eu saio do transporte, no F será? <risos> eu não quero ficar mais no skate, hein? É, me esqueci como é que uh, o F é o Z, tá peraí, aí agora sim, a safe tá para esse lado, então... Pra lá vamos entrar um pouquinho na safe né para não tomar dano de graça eu não lembro se aqui tem aqueles upgrade de arma tal qual o cyber hunter tem para melhorar quantidade de tiros e tudo mais eu realmente não me lembro eu vou pegar um impulso aqui ó, os mecas já estão habilitados peguei um impulsinho aqui vamos de drone eu ouvi tiros em algum lugar, mas eu não sei se é, se é comigo a treta, eu acho que não. Acho que a treta não é comigo, porque geralmente quando é comigo já, já tem barulho de robô. Ó, Ó tem, tem gente atirando aqui. Então se tem gente atirando... Cara, eu vou trocar essa minha arma de robôs A3 para essa arma de granadas. Tem gente atirando aqui Tá dando um tiroteio bem, bem louco aqui vamos ver. Enquanto não for com a gente, tá valendo Deixa os caras tentar Ó, vamos ver quem é, quem é que tá Quem é que tá bloqueando Além do Arthur Beleza, terminal tático Eu não sei usar esse trem aqui pegar essa regeneração, seja lá o que for. Tem um robô pra cá e um robô pra cá. Pelo eu entendi, tem gente tretando aqui nessa direção. I won't miss this time. tirando atrás de mim, pressão minha. <risos> Vamos nos reagrupar. Eu ainda ouço o barulho de Meca. O então, Meca ainda está aqui. Ai, travou minha câmera. Ai, bugou. Esse tá aqui do meu ladinho. então vamos, vamos tratar de meca Vamos, vamos dar um G aqui, para de bugar. Vamos lá. Ah, rapaz, já se foi um desculpador. Cadê o cara? Eu quero tretar com o pequenininho, cadê? Cadê o cara? Ali! Gaiobas! Vamos catando tudo que eles têm pra largar, né? Já que eles estão aqui pra tretar, vamos tretar, vamos soltar aqui o meu... Break, meu meca! Firefox. Take a break, Firefox! Tu que legal? <risos> Tem até essas frasezinhas que eu acho bacana no jogo, rapaz! tudo negócio desse jogo, rapaz! Nós estamos entre os 55? É, uma, é um catatal de gente-vivo. Firefox já está habilitado de novo. Ele precisa de, um, de uns segundinhos para recarregar, né? Eu sou um jogador mais furtivo uh, no início, assim, até me equipar bem. Agora eu até quero uma tretinha. Vamos ver, vamos ver. Ninguém aqui. Não ouço passos. Opa, agora eu ouvi um passo de robô. Vejo pessoas perto de mim, dá uma averiguada na situação, olha lá, lá tem gente tretando. Target hit. Acho que a minha arma é muito... Eita! Minha arma não. A distância dela não é tão, tão boa para esse tipo de, de treta. Podia que chegar um pouquinho mais pertinho. Vamos mandar sordina surdina aqui. Vamos reloading. Vamos o cara. Ele me despistou. Ele tá bem na minha frente. Vou tentar chegar pelo lado do prédio. Movimento speed increase. Vamos ver. Temos engrenagem suficiente para ativar um, um uma habilidade, alguma coisa assim, um extra. Eu não sei muito bem ainda usar. <risos> Ó, tem, tem robozão pra cá E tá aqui ó, tá bem na minha frente E os dois tretando, cadê? Cadê? Eu gosto de vir pela surdina aqui Ó, eles estão bem na minha frente aqui, um na frente e um na lateral, só que eu não enxergo nem dos dois Dá para eu tomar um, um tirambassa, olha lá Tem três, três robôs para cá. Olha lá. Então, vamos Vamos chegar mais perto. Pelas melhores localizações. Tem alguma coisa brilhante aqui, dourada? Aí, boa. Ali, ali. Beleza, não, não, sei, não entendi por que que ele... Tá... De meca, sem os mecha, na verdade eu também estou sem o mecha, né? Mas eu, tenho que... eu quero ir para um lugar seguro agora. Se eu puder evitar usar mecha, não quero aparecer na treta agora. Agora eu quero ir do meu ritmo. Não, eu quero. Como é que eu faço o, o kit médico aqui? Aí, vamos de skate, cara? Estou tomando muito dano da, da tempestade. Já tô entre os 30 ali. Essa tempestadezinha está tá violenta, rapaz. Quero sair, <risos> quero sair dessa zona de, de tomar dano de graça, rapaz. E tem um cara ali Tem uns que não revidam Atenção! O campo considerável e nós estamos chegando ao Você está me mandando para ser fizeram? Oh, não! Vai se recuperando aí, tio, que eu tô. Tô. MVP. MVP, pra quem não lembra. Na live com. Na live com o Sopolo MVP é pra ser o melhor player do. do da partida. Tá meio estranho. é nóis por enquanto. Acho que é porque eu matei oito. Eita, pomba lá bem a tempestade de novo. Vou ter que fazer o. Ah, vai ligeiro, faz o carro ah, como é que é o carro mesmo? Acho que é no Z Não, no Z, ah, entra aí F, entra Aí Aí Ah, meu Deus, onde é que faz o carro mesmo? É no E e transforma Aí vai Uhul, agora vai É meio bugado a direção desse trem aqui, mas... A vantagem é que eu ando na água, aí, aí, opa, oito players, cara, essa tempestade eu tô falando, ela, dá, ela é muito roubada. Como é que eu saio do trem aqui? Aí, vamos recuperar nessa vidinha. Tem gente aqui. A treta aparenta não ser com a gente, mas sempre é bom dar uma espiada, né, porque só tem seis. Bom, bem colocados ficamos Olha o, o pessoal, não, não sei se é, se é problema, se é bot, qual é, que é. tem uns que não se recuperam, né? Eles evitam se recuperar Parece para não morrer Arthur! Me trouxe aqui! Vocês não viram nada, tá pessoal? <risos> vamos lá, vamos lá. Também, também trouxe cinco. Tem, tem gente atrás, tem gente atrás. Cara, eu não, não consegui usar muito bem meu mecha ainda, né? Tem, tem itens aleatórios soltos aqui? Vamos pegar, é de graça mesmo, né? Vamos abrir essa caixa, não sei das quantas, tem gente bem na minha frente. Show de bola. Estamos entre os quatro, olha, olha lá. Estou muito longe para tirar nesses caras. Aquele ali vazou, ó. ele foi para algum lugar. Eu vou... Beleza, eu e aquele cara lá. Eu e esse louco aí. Cadê o cara? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Dentro, rapaz, eu vou ter que te fazer lá de boyfucks. De Firefox, rapaz. Firefox aqui é pegando fogo, rapaz. Melhor jogador da partida. Olha que bonito, rapaz. Que bonito, que alegria. Que beleza, vamos tirar uma foto. Vamos enquadrar o Firefox. Quero é, conseguir enquadrar. Ah, vai assim mesmo. Foto horrível. Tá bom, mas conseguimos. Pessoal, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Conseguimos com a Ning e o Firefox uma boa combinação. A princípio, ou os caras são muito ruins para perder para gente, ou fomos muito bem mesmo na partida. Espero que vocês tenham curtido. Me achem no jogo, pessoal. Brasileiro. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E até a próxima.